Bom dia, bom dia, galerinha Olha quem tá de volta Essa pretinha aqui nunca vai nos abandonar véio. Dona X-Tesona Bate uma prova do Eee, X-Tesona <risos> É o a Lander lá com o neninho para fazer uma limpeza de bico, eu aqui ó eu aqui viu, obrigado Ela tá dando umas interrompidas e porra moto injetada é desgraça, quando interrompe ela trava toda Quando é só o puro o bom e velho carburador? Não. Ela vai engasgando. Vai... <risos> e aí. Na última gotinha que ela não receber. Ela diz: É. Tô indo. É o bom. Como não tô afim de me fuder à toa. Então vamos com a XTZ. Porque. Ali não nega fogo e anda, e anda bem, ó Cenzão aqui Sem fazer esforço, ó Chama mais um pouquinho Ó, olha, olha pra cá Olha pra cá Olha pra cá Olha, olha 120 120 Ah, tá brincando pra que esse desenho? Porra Valente, rapa. isso, rapaz. Olha isso é ousado. Aqui não tem, não, tem, não tem tamanho. Só não tem tamanho, é uma ousadia. Isso é. Puta que pariu. Rapaz, essa moto é uma felicidade só. Isso é louco. Tô do caralho. Porra. Aí eu fico pensando E quando a terceira moto chegar Vou ter que vender uma Vou vender quem? A Landa ou ela Porra Que contábil Eu acho que eu vou vender a Landa Eu acho que eu vou vender a Landa Porrinho aqui não me deixa na mão nem brincando. Vamos lá, vamos lá. Opa. a gente estava andando de, de lander pontos de embreagem e frenagem são diferentes então faz algum tempo que eu não ando nela que dar um, um pouco mais pré um pouco Você tá dando um sinal aí? Você não vai não, é Por favor Bit please, bit please Vamos entrar? Dentro Ai aí. <risos> oh, meu namorado, eu, eu amo esses protetores de mas chegou perto. Esse Produtor de, de mão. Sim, aqui, ó, Tá vendo? Adoro. Já sobrou os dedinhos algumas vezes. O primeiro rolé depois se passa um tempo sem andar na XZ, porra é é sensacional velho. é porra bom demais velho, bom demais para cá Porque assim, você está acostumado a andar em uma moto mais alta, mais potente, então a diferença de torque é, é, é grande, Eu vou dizer que não é não, porque é, é muito grande. Mas assim, da Lander, para XTZ, a maior diferença mesmo é o torque e freio. Freio a disco na roda traseira da Lander faz diferença. Quem quiser que diga que não é porque nunca rodou com as duas como eu rodei. Na minha opinião tem muita diferença freio a disco na roda traseira. quantas situações eu já escapei falando né? tá vindo enfiar, tem que segurar e aí, quem, eu digo, quem me segurou foi o disco do freio traseiro freio atambu é um freio mais... Não posso dizer mais suave não. Na verdade ele é mais grossa. Né? Se você chamar de vez ele trava a roda. E aí é que é uma expertise maior para controlar. Você vê mesmo o, o fundo sai de lado e aí você tem que soltar e manter a direção firme. na ela, ela. capota. Na merda. Puta que pariu, que porrada fé ali do lado. Não sei se deu pra vocês verem. Eu acho que não. Oh, tipo, agora né? deu uma travada aqui no lado traseiro que saiu de ladinho. Dá pra ir? Não dá, ainda dá. Então dá. Valeu, valeu. <risos> bom, galerinha, vamos chegar no nosso destino mais uma vez. Vou deixar um abraço pra vocês. Um bom dia e até o nosso próximo vídeo. E ok? Beijo, beijinho. Tchau, tchau.